galera, beleza? Franz Rezende mais uma vez aqui da Casa Azulejista pessoal, hoje, é, como vocês puderam ver aí, a gente tava furando, tá? Tô fazendo vídeo do furo ali, ó, aquele furo ali, aí lá ali, a saída de esgoto da pia a gente tava fazendo furo naquela peça ali, com a serra-copo né, galera? Serra-copo na esmerilhadeira ó, Tava usando essa serra-copo aqui, essa aqui é o diâmetro certinho para aquele furo ali é, aquela ali, pessoal, é o furo certinho do esgoto E essa menorzinha aqui é o furo do registro Tá vendo lá em cima? Tem um registro, ó Tá vendo lá? Deixa eu ver se... Isso, tem um registro lá em cima, lá para registro, furo de torneira, né? Igual a gente vai ter aqui também, ó Furo de torneira Quem mandou essa serra copa pra mim, pessoal Foi o Patrick Domingues, tá? Patrick Domingues tem um canal no YouTube também Domingues Construções e ele trabalha com disco, com lixa brilho d'água, ele trabalha com rebolo, ele vende, pessoal. E ele mandou um kitzão pra gente usar aqui na obra, é, pra gente testar os produtos dele, cara. É sensacional. Eu já testei a lixa brilho d'água, já testei o, o serracopo, corta muito rápido. E, pessoal, tem dois tipos de serracopo. Tem esse pra usar na esmerilhadeira, ele é rosqueável, tá? Ó. É muito fácil de usar na esmerilhadeira, na verdade, ó. Ele tem uma rosca, ó, que rosqueia perfeitamente na esmerilhadeira. Então você vem aqui, ó, ó. Rosqueia ele aqui. Aperta a trava dele aqui atrás, ó. Tem uma travinha. Ó. Travou? Solta a trava. Tá pronto para ser usado, tá bom? Lembrando, pessoal, vai usar esmerilhadeira, óculos de proteção, protetor auricular, e pessoal, é, essa da esmerilhadeira é muito boa de usar Eu já, nas outras obras que a gente tem com a equipe aqui A gente também já usou aquela de, é, de usar na furadeira Não é tão boa quanto essa aqui, cara Essa aqui da esmerilhadeira é muito mais prática de usar A da, a da furadeira, às vezes você vai furar ela, ela meio que dança um pouco Essa aqui é muito mais confortável Você, você, você abraça totalmente a, a esmerilhadeira Coloca as duas mãos aqui Faz pressão ele vai furando, você vai adicionando água, vocês viram, eu adicionei água com o nosso borrifadorzinho, adicionei água e funciona muito bem. E cara, essas, essa, essa serra copa aqui, você quer adquirir, vou deixar nesse vídeo aqui o, a descrição do canal do Domingues e o WhatsApp dele para você comprar os abrasivos com ele lá. Beleza? Muito prático, muito fácil de usar. E tenho certeza que vocês vão gostar muito Adiantar bastante serviço aqui Do que ficar escariando a peça por trás Depois vir e craquelar Isso aqui é muito mais rápido de usar, galera Tá bom? Mais uma vez Curta, compartilha os vídeos Deixe seus comentários Os novos comentários falando. Vamos lá matar Péria Enrolei a língua aqui E já sabe Quer aprender tudo de acabamento, pessoal? Entra no curso dos legistas Se inscreve Valeu, galera Fui!